Boto meus olhos no topo eles querem meu fim Meus manos sa uh, ei pros invejados, meu bloco responde por mim Por mais que eles tendem até comparar Já não conseguem mais me acompanhar Quando o beat toca, ficam na bota Eu passo voado e não dá pra pegar É que hoje acordei, ei, ah, ei Pensando em tudo que passou nas madrugadas escrevendo meus versos Desde pibetinho um não quis ser doutor Nessa canção, quem sabe um milhão Não só de plays, mas de motivação E pra essa bandida que nunca entendi Hoje chapa no pique do malvadão Quanto sonho, sonhos tão distantes Ante a tempestade me tornei gigante tanto com emoção A vida é curta Muito sentiu, fecha a cara e lutar Luzes da praça reflete o neon Drinks na mesa, ela marca o batom Cipirão sempre, um, sempre só tag no jet Esquece meu sap surfando no som Ei, boto meus olhos no topo eles querem meu fim Meus manos sa... Uh... invejas, Pros meu bloco responde por mim Por mais que eles tendem até te comparar Já não conseguem mais me acompanhar Quando o beat toca ficam na bota Eu passo voado e não dá pra pegar Nada é de graça e sem graça não tem SP City no mapa do jogo Tô com a seleção prontamente meu bem Sou grato por tudo abençoe meus manos On, uh, uh, okay. ok Drinking bitches, cat drop Meu som vai no sound soundcloud Essas mina quer up, Perem do dora Dopamina e o malote Rota de passar na norte Toca em mim que dá sorte Ok, rockbox Drinking bitches, cat drop Meu som vai no sound soundcloud Que essas mina quer up. Oh, oh.